Tento não olhar pro tempo, pensamento voa, você lá, eu cá. Numa fração de momento, num segundo eu largo tudo pra te amar. Ah, suficiente é pouco, você é mais que o dobro. Supera todo meu querer. Tudo que eu quero, preciso nem dizer. Você sabe, simplesmente sabe. Tudo que você quer é eu tô sabendo, tá rolando transmissão de pensamento. Você pensando em mim, eu pensando em você ao mesmo tempo. Uh, uh, uh, oh, oh, oh, oh suficiente é pouco, você é mais que o dobro. Supera todo.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 Já não me sinto tão só. Oh, oh, oh. O eu se transformou em nós. Em nós. Oh, oh, oh. Tudo que eu quero, preciso nem dizer.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 você ao mesmo tempo